Opa, Bruno Pisinini falando aqui pelo Empreendedor Digital e hoje neste episódio de hoje estou aqui na frente da essa que você está vendo aí atrás é a Igreja Sagrada Família. Não sei se você conhece ou não, se você já visitou, mas é um é um dos maiores marcos, uma das maiores igrejas, uma das, digamos mais famosas, principalmente aqui de Barcelona. Bom, de Barcelona é um dos pontos turísticos principais daqui. Ela tem uma história muito interessante e além de ter uma história muito interessante eu acho que se conecta com muito do que a gente faz nos nossos negócios como empreendedores digitais, com não sei nem sei só digital, mas como empreendedores, com o nosso negócio, com a nossa vida. Então, o que acontece? Essa igreja, ela tem, não sei se você consegue ver aí no vídeo ou não, porque tá um pouco, fica ruim para conseguir acertar a exposição do vídeo, mas enfim, ela tem uma, tem ainda uma, uma gruas ali porque a igreja está ainda em construção, então ainda fazendo ela, o projeto dela é feito pelo pelo Gaudí, não sei se você conhece, mas isso é o que me restou da minha faculdade de arquitetura que eu ainda lembro. O Gaudí é um dos grandes arquitetos, ele morou aqui em Barcelona, <coughs> desculpa. Tem o Parque gel também aqui que é um sensacional lugar, se você não conhece recomendo que visite porque vale a pena. E essa igreja, ele ele fez o projeto e a construção dela, começou na parte simplesmente do terreno e tudo mais, começou em 1872, ou seja, muito tempo atrás. E a previsão de conclusão dela tá para 2026 a 2028, ou seja, mais ou menos 150, 160 anos de tempo até conseguir concluir a obra. Então realmente é muito tempo para fazer a igreja. E por que que eu estou contando isso? O que que isso tem a ver com o nosso trabalho como empreendedores digitais, com o nosso negocionário como empreendedores? Basicamente é que assim, imagina esse projeto. Se as pessoas fossem tão ansiosas, o Gaudio, quem fosse que quis construir essa igreja, fossem tão ansiosa para ter algo, que simplesmente nem começasse porque ah, vai demorar muito tempo, vai dar muito trabalho, a gente não sabe se vai conseguir fazer, melhor nem começar. Vamos deixar assim, não vamos fazer só de repente uma coisinha pequena, uma torrezinha aqui ou ali, das diversas torres que tem até. Na verdade, ali bem no meio da igreja vai ter uma ainda maior que vai ser construída depois. Se você quiser procurar na internet, é realmente incrível. Então, isso, fazer, digamos, fazer história, fazer monumentos que realmente estão aí para ficar para a eternidade, quanto tempo, serem admirados e tá, assim, se tornarem um marco na vida das pessoas, ou no caso, no marco de uma cidade, leva tempo. Fazer uma coisa bem feita, fazer uma coisa de qualidade, fazer uma, alguma coisa que se destaque, algo que realmente traga valor para esse mundo, escrever o nosso nome na história, leva tempo. As maiores obras sempre levam tempo. Essa aqui vai levar 150, 160 anos. Ou a própria pessoa, o Gaudí, no caso, o arquiteto, começou, nem vai, já está morto, faz um bom tempo, nem vai ver ela sendo completada. Mas assim, esse é o legado que ele deixou, digamos, na história e na humanidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes. Quando a gente está tentando, tentando, digamos, já é dia 15, dia 20, as contas estão apertando, tá chegando o fim do mês, a gente ainda nem sabe se vai conseguir pagar as contas no fim do mês ou se o nosso negócio vai dar certo, a gente de novo fez outra campanha do Facebook Ads não funcionou, aquele book a gente achou que ia vender não vendeu, a outra campanha de afiliados do outro curso também não rendeu. Então, quando a gente está ali se preocupando com tudo aquilo que está quase nos afogando ali no pescoço, aquela água crescendo, de não conseguindo se livrar, É fácil. É fácil, é bem fácil a gente esquecer do nosso, do nosso grande propósito, assim, do porquê que a gente está aqui nessa vida, com a nossa missão fazer o que a gente quer fazer. Até fiz um vídeo esses tempos, que, se não me engano é o de como se motivar, que eu mostrei a história do Luiz, que ele foi uma das primeiras pessoas a conseguir fazer um nado de longa distância no Polo Norte, porque a grande missão dele era trazer à tona, assim, poder falar com a autoridade sobre o aquecimento global do mundo, como dizendo que isso uma, uma época não era possível e agora é. Então para tra trazer isso a atenção. E como isso como uma nossa, a nossa grande missão é como um horizonte para gente. Se você olhar o horizonte para nós quando a gente está caminhando, navegando, dirigindo, o que for, ele serve para nos guiar, nos manter na direção certa, para a gente conseguir caminhar e ficar em pé e ter noção do que, que é o. o, o enfim, para cima e para baixo e conseguir o equilíbrio. Só que o horizonte não é algo que a gente consegue chegar e tocar. Então, ele serve para nos guiar. E a nossa grande missão também tem que ser algo assim, tem que ser algo. Muito maior que nós mesmos, como por exemplo essa igreja foi para o Gaudí, Se a gente quiser fazer algo, se a gente quiser ter o nosso nome marcado na história, seja o que for, não precisa ser um nome assim, como por exemplo nesse caso é um projeto enorme, gigante, que muita gente vai vir admirar, tirar foto, mas pode ser simplesmente o nosso nome marcado e, e digamos. Referenciado em livros ou, que for, ou quem estiver aprendendo dentro do nosso próprio mercado. Eu não sei o que você trabalha, o que você ensina, o que qual é a sua missão, e às vezes, muitas vezes, eu sei que essa é uma pergunta que pode aparecer, e talvez até faça um vídeo sobre isso, como por exemplo eu achei a minha, de muitas pessoas têm dificuldade de achar, pô, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? Se é aquilo que me faz acordar todos os dias para querer fazer mais, fazer acontecer, estudar depois das horas de trabalho, se você ainda tem um emprego, ficar acordado até mais tarde, trabalhar no fim de semana, fazer o que tem que ser feito. Para conseguir realmente causar um impacto com a nossa vida na vida das outras pessoas. Eu acho que isso é o que realmente mais me motiva. Eu acho que é o que, se você conseguir algo assim, se conseguir um projeto tão grande, nem que seja no seu nicho, no seu mercado tão grande como a Sagrada Família foi, por exemplo, para o Gaudi e para aqui, para Barcelona, eu acho que isso vai mudar completamente. Você daí tira o foco de simplesmente, ah, vou a minha venda aqui, a minha estratégiazinha aqui, essas duas pessoas que eu vou ajudar a pagar as contas no fim do mês para algo muito maior que nós mesmos, algo que você provavelmente talvez sozinho não consiga. Você precisa de outras pessoas para ajudar você de tão grande que é o seu sonho. Então acho que por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui porque acho que é algo importante, acho que um marco desses. É realmente incrível, não é Todo não é sempre que a gente consegue ver algo tão bonito assim, sendo estando ainda em construção, então a gente pode realmente acompanhar a história, de repente voltar daqui em 26, 28, que o tá, programado para acabar. As obras e ver ela pronta, poder dizer, pô, eu vi isso aqui sendo construído. E assim como com isso pode acontecer, pode acontecer com o seu negócio a mesma coisa. As pessoas, pô, eu vi isso aqui crescer, eu vi isso aqui sendo desenvolvido 5, 10, 20 anos. Sim, pense no, assim: no, no como pagar no fim do mês, como crescer seu negócio, nos no seus objetivos que você tem agora de 1, 3 até 12 meses. Mas não esqueça da grande visão: do que, que você quer que você seja, que como é que você quer ser lembrado daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Isso que realmente vai dar gás para você e vai fazer todo mundo um de pequenos problemas parecer ser. Quase ridículos compará-lo ao que você quer chegar e é isso que vai ter, vai dar muito mais energia para você fazer, conquistar e fazer acontecer com o seu negócio, como empreendedor, ou seja lá o que você esteja fazendo. Então essa é a mensagem de hoje. Se você gostou e quiser ver os próximos vídeos, principalmente eu devo fazer um sobre isso que eu falei de como, por exemplo, eu achei o, o meu propósito, a minha direção e como de repente você consegue achar o seu. Você pode se inscrever no botão aqui em cima, deve deve estar aqui. Você pode clicar ali, se inscreve no canal também, deixe seu comentário para saber o que mais você quer saber, o que você achou aqui dessa igreja sagrada família. Se você já visitou e assim eu também eu já faço os próximos episódios para a gente gravar. E conversar mais, de repente, em algum outro marco histórico aqui da cidade de Barcelona. Então vou ficando por aqui, a gente se fala. Grande abraço, até mais!